Sabe que tu mano te mata Cê sabe, na lata Mas pegue, maltrata Essa luta é igual Neji Lutando contra a Hinata Pois quando tira o Detroit O teu tracraca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 minha rima é rara, o meteoro tá vindo, eu derrubo e grito madara Não se amarra, grito madara Mas não você se desespera eu grito madara, você grita madeira Essa rima é ruim, quem me dera Quer me dá sermão? Tá mais pra lua, Santana, o meteoro da paixão Se ele grita Madara achando que é campeão Eu vou gritar Hashirama e te deixo o cuco na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 O top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD rapaziada Tamo junto é nóis, então bora lá Continuar assistindo o vídeo Você ah, tá ligado que eu rimo e já sinto alívio Sempre chegando naquela pegada Agressivo, sabe que eu não sou amigo Mas eu não sou inimigo Rap é pia, minha religião e eu tô ungido A diferença é que eu lembrei de freestyle É colete e eu tô protegido Tu pode vir pra cima, calma Tá emocionada, é quando o verso relaxa Eu ando amando a levada Faço rima improvisada, você tá de dentro. Você tá ligado com e diverte inteligente A diferença é que você cospe bala que vira rima e esvazia seu pente Não, não, é, só que você sabia que na linha Não tá emocionada, parceiro Tô rimando, calminha Já sentiu um alívio? Tudo bem Só que agora, pipoco Chegou, sentindo alívio Vai sair, sentindo sufoco Uou. É, parceiro, deixa eu só te explicar Até porque, mano, você tá rimando, só que é Foda, no speed eu não vou, sabe que eu sou o meu O meu freestyle é o show Então vai pra capital da Rússia que hoje é moscou Sabe, você sabe que na minha frente você passa mão é. quando eu tô rimando pode ter certeza que a minha batida é underground Fala que tem a função Foi fazer o speed fall e acabou a dicção! Tá da hora, mas não acabou minha adicção Já que você é a hoje eu te enterro A sete palmas do chão Você tá ligado de rima é loto Se tem freestyle em eu sempre broto Eu venho do chão e destruo tudo Black J é terremoto Terremoto, mato, mato Por isso que minha rima é iônica Até porque eu vou balançar a placa Que é tectônica Você não entende? Tô debaixo do chão Aqui na cicatriz, sabe por que Embaixo do chão, que não freestyle eu trouxe que eu sou Motomoto, -moto, só que isso aqui não é Madagascar E é por isso que eu te reboco, cara uh. sua boca Que o meu verso é insano, hoje você tá vanguando, Eu sou o Motomoto, -moto, tipo o um helicóptero O maior matador de ser humano uh. Tudo bem, só que você sabe que na minha é boa, hein, e meu vou, eu tô louco, hey. Hey. até porque na minha frente, mano Você tá de boa né, mas você não tá de toco hey. Hey. Eu botei de frente, só que você sabe que na batida é eu que tô louco hey. Até porque falou de Madagascar Você já viu a zebra sair com mel na boca? Tirou, nem é precisa tirar, tá suave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 Mano, tá igualzinho o político lá em ano de eleição. Oh! Ei, criado, cuzão, isso me causa revolta. Eu sou MC, se você é político, Contra quatro anos, depois cê volta. Oh! Contei quatro compasses, voltei, já acabei com esse vacilão. Hey! Hey! Tá pensando que é mão, se apanhou, quanto prado ficou no chão. Tá hey! é ligado, parceiro, que eu faço assim. Você quer salvar esse país, então passe essa faixa de 13 pra mim. Oh! Hey!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 sempre lembrou, por isso agora eu te mato no trap, no drill, agora na bela full flow, falou de isca, a sua rima em batalha da aldeia, Judas Iscariote sai fora da santa ceia. <risos> a rima, maltrata, não tem como é o um nerd, minha punch vai na sua lata, falou que eu sou uma isca, eu jogo mais que uma rasca, aquela risca dentro do mar que também te mata.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 Só que você não é um que empina, só que você tá morto Até porque o que eu empilho não é nada tá é corpo Por isso que agora você não entende que esse suporte Já matei o um monstro da leste, é a vez do monstro da norte. É bom você acordar, se ponha no seu lugar Eu prefiro as fotas, faço elas pra empilhar Você empilha corpo é a polícia militar oh, oh, oh, oh, oh